Bom dia a toda a comunidade. Bem, hoje eu vou fazer a avaliação da equipa dele perante a derrota com a equipa Encarnado Verde. E uh, também irei dar alguns, uh, alguns uh, tópicos daquilo que é uh, a minha análise a uma equipa. Portanto, <coughs> estamos, a estamos a falar de uma situação em que o Almada joga contra uma equipa uh, bot. Uh, e então, antes de mais, eu quero... Quero frisar, uh, quero frisar isto, um, um bot, portanto, e, e mais à frente vocês vão entender aquilo que eu vou dizer, um bot é uma equipa que não dá falta de comparência. um bot é, portanto, uh, a maneira dos criadores do jogo, a trick,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 Logo aquele impacto negativo se jogar contra uma equipa real, mais capaz e mais forte. Mas, antes, antes de tudo, antes de tudo, eu quero vos dar um exemplo. Um bot, uh, as equipas bots, uh, de, por exemplo, quando, quando eu entrei no Atrica At em 2005, uh, não, não estão no mesmo patamar, ou, ou melhor, as, as equipas de hoje não estão no mesmo patamar que, que as equipas de há muitos anos atrás Porquê? Porque agora as equipas estão mais fortes, os bots estão mais fortes Porque os criadores, os criadores do jogo uh, na minha ótica implementaram aquilo que eu chamo de aumento de competitividade E então qual, qual é o exemplo real disso? O exemplo real disso é assim Portanto, se vocês pegarem nos vossos primeiros jogos uh, nas divisões mais baixas, quando começam, se, vo se vocês recordarem as equipas bots, elas, elas teriam, elas teriam uh, portanto, elas iriam jogar uh, como, como se fosse em modo amador. Uh? Lembram-se daqueles joguinhos de Playstation em que nós jogávamos tipo contra o computador e. E, tipo, jogávamos em amador e sentimos uma dificuldade, não é? Nos, nos primeiros dias, não é? E depois, quando começamos a ganhar treino de prática, já tínhamos que colocar o, as equipas do computador em modo normal, depois em modo avançado e depois em modo profissional. Até que nós chegámos ao modo profissional e, mesmo assim, começámos a a ganhar, a ganhar, a ganhar, não é? Pronto. E depois acaba por perder a piada, não é? Pronto. Por isso, é a que é diferente. É, é diferente no sentido de... As equipas reais, claro que com os conhecimentos, com, com, com a partilha, vamos todos evoluir, evoluindo as equipas, de modo a que o interesse continue, continue, continue. E os bots são, portanto, aquilo que eu chamo a extensão dos, dos, dos criadores para, para dar as boas vindas, digamos assim, aos novos utilizadores. Mas, pronto, esta parte... Está, está dissecada, vamos, vamos então à, à, à questão do do jogo, pronto antes de mais, o Almada tem 17 jogadores sendo um treinador portanto, são 18, tirando o treinador são 17 jogadores uh, na minha ótica, na minha visão uh, pronto, também der, derivada da situação do Almada uh, estão com falta de treino um, verifiquei também que tem jogadores fora das posições e depois uh, verifiquei também que uh, e agora, e agora, atenção, não é, atenção, não é nenhum, nenhuma boca, nem, não, e agora eu vou te frisar uma coisa, tu falaste do meu central, o Mancic, é, pronto, nele, vos dizes que ele é Mancic, mas eu acho que é o nome dele, eu também não o vi o menor ainda, se ele tem um é não tem, mas eu acho que é Mancic, Uh, tu falas do meu central, mas tu tens uma frente de ataque que é, pá, ok, na idade é, é, é muito experiente, como é óbvio, 51 anos e 39, mas, em termos de rendimento, como se diz na gíria, já foste, não é? Não, não tem rendimento. Depois, uh, tu perdes o jogo, tu perdes o jogo, essencialmente, por uh, falta de observação, e eu vou-te explicar o porquê. Se tu, se tu, uh, se tu e, e se quiseres, podes verificar outra vez aí essa situação, se tu fores outra vez ao teu jogo, não é? Aparece-te o, o campo, não é? Tens o, a tática do, do encarnado verde, que ele joga em 5-4-1, e, uh, e tu aí, uh, se tu fores aí ao cantinho superior, se tu fores ao, ao cantinho superior aí do, aí do relevado, tu vais ter aí 3 quadradinhos minúsculos, num deles, eu penso que é o terceiro num deles vai-te aparecer os ratings vai-te aparecer os ratings e o que, é que tu, e o que é que tu os ratings de desempenho e o que é que tu não reparaste e eu vou-te vou dizer o que é que tu não reparaste tu tens portanto uma equipa bot que tem 7 de rating de desempenho no, no setor central da defesa 7 7 de rating. Portanto, se tu fosse analisar mais equipas da sexta divisão, uh, muitas dessas equipas, não é? Nestas divisões, muitas dessas equipas nem sequer fazem sete, não fazem, não fazem. Portanto, uh, este foi o, o, um dos teus erros. O outro erro na base da, na base da da análise, não é? dá uma observação oh, mano, a verdade é esta o melhor jogador dessa equipa é superior a toda a tua equipa se tu carregares no meio nesses quadradinhos tu tens aí um que é assim, tipo uma estrela se tu carregares aí nesse botão vai-te aparecer as estrelas dos jogadores o melhor jogador que é o... o o acho que é o avançado acho que é o avançado, que faz 4 estrelas e... 4 estrelas ou 4 e meia, ele é melhor que toda a tua equipa, e tu não viste isso. Em termos táticos, tiveste falhas posicionais, por exemplo. Portanto, depois no teu tridente ofensivo, tu, tu deverias ter posto portanto dois desses jogadores a laterais irias equilibrar o, o rating nas aulas quando tu perdeste para o adversário e de um certo modo dar aquele o equilíbrio que eu costumo falar pronto claro que tudo isto é importante com com os os treinos. em termos táticos em termos táticos na minha opinião, depois de visionar, uh, pronto, em, ter, em termos táticos, depois do treino adequado e, e estar implementado, eu penso que com um ou outro reforço, uh, para dar o tipo de poder à tua equipa, uh, jogando em 4-3-3, uh, com 50% de ofensivo, uh, jogando na mentalidade uh, normal, normal, tu, tu ganhambas o jogo sem qualquer tipo de, de problema, uh, pronto, em termos de como eu, como eu analiso uma equipa, pronto, eu fui, fui, dando, fui dando já dicas acerca disso, uh, então é assim, eu tenho aqui alguns, alguns pontos uh, que eu considero chave, na minha maneira de ver a, a, a análise e avaliação de, das outras equipas, não é? Como é óbvio, eu não obrigo ninguém, não obrigo ninguém a, a seguir estas ideias. É apenas a minha opinião e, e, opa, e se quiseres, se quiserem, então à vontade. Se não quiseres experimentar, opa, é, é como eu digo, amigos como dão. Então, o que é que eu, o que é que eu, um, o que é que eu, uh, o que é que eu faço? Primeiro, uh, analiso os jogadores dessa equipe. Portanto, uh, analiso uh, se há transferências de última hora, se há uh, saídas para não andar equivocado uh, e depois analiso uh, a forma e a resistência desses jogadores, analiso os últimos desempenhos dos jogadores, uh, se existe uma variação posicional portanto se é um médio com, com ala e joga a ala, uh, é um médio mas também tem, tem defesa, pronto, uh, verifico isso. E depois uh, parto para a parte coletiva do sistema que é as táticas implementadas uh, na própria equipe. Então aí, aí sim dentro, dentro dessa, dessa Uh, desse capítulo das táticas, eu vejo o posicionamento dos jogadores, vejo uh, as táticas que ao longo dos jogos que são que são que são utilizadas, uh, vejo o, os erros posicionais uh, em que são colocados nessas táticas, por exemplo, uh, pronto, isto esta parte dos erros é, é óbvio que é é mais comum nas equipas uh, mais recentes e equipas de nas nos escalões inferiores eu, um, sobre as equipas de, de primeira liga segunda liga terceira liga uh, encontro o tipo de um, tipo de organizações mais mais uh, bem feitas uh, e depois uh, um, por exemplo uh, em relação a um erro posicional que é, é comum é, é o tal a, a jogar por exemplo em 3-5-2 em que jogas com uh, jogas com 3 uh, centrais uh, e não jogas na ala portanto tu, tu jogas depois com 2, 2 alas mas tu não estás a jogar a 100% pela ala Porquê? porque tu não dás o devido apoio tu não compensas uh, a ala com o defesa lateral e isso para mim é um erro em que na medida depois do do, do jogo o adversário pode aproveitar esse fator por exemplo eu no eu eu no meu primeiro eu no meu primeiro jogo do campeonato da minha série eu aproveitei esse fator porque porque verifiquei que o meu adversário uh, estava uh, a utilizar esse sistema de três centrais e jogava na mesma pela ala e eu aproveitei esse fator uh, pronto é claro que, que opa, depois há, há outros pormenores a tal situação, a, o tão banalado e falado 4-3-3 pela ala não é assim tão descabido porque é assim tu podes usar por exemplo Tu podes usar, por exemplo, um 4-3-3 em que jogas com um médio e dois alas. Além de eu não achar o correto, não é, não é, eu, eu, eu, não, eu muito honestamente não ia por aí porque eu não gosto dessa, dessa vertente tática. Contudo, existem também outros jogadores que jogam 4-3-3 pela ala, em que tens três médios centros é, e... Só tens na ala o defesa lateral. Eu aí acho que é. Hum, acho, acho que é um, um desperdício posicional. Acho que é isso. Depois é assim. Tu, dentro das táticas, tu tens, tu tens o. Tu tens os. os portanto. Tens os, os posicionamentos dos jogadores. Que. Falando português. <risos> Uh, isso uh, tu verificas, por exemplo, vais ao, por exemplo, podes ir ao teu jogo, vais ao teu jogo aí, não é? tens aí o campo de futebol. Tu tens os tens três quadradinhos em cima do campo do lado direito em que um deles dá-te o, o mapa dos, dos ratings. Não é? Se tu reparares, cada equipa tem uh, sete, um, sete espaços, todos esses espaços correspondem. A um setor posicional. Portanto, se tu estiveres a utilizar um jogador, dois jogadores, em uh, posições que não condizem com a tua tática, no caso, por exemplo, do 3-5-2 com três centrais e não utilizas efetivamente a 100% a ala, tu estás a quebrar esse setor posicional. E isso é um ponto importante depois outro outro outra situação e importante e importante de como eu avalio uh, as equipas que é uh, o utilizador okay? eu avalio o utilizador na sua na sua na sua lida de Pronto, dos logins. porque E eu vou-te explicar o porquê. Porque o, o importante é tu tens tu tens equipas em que, devido a diversos fatores, os, os utilizadores uh, deixam de aparecer, uh, por exemplo, ao jogo. Deixam de aparecer ao jogo durante, por exemplo, duas semanas. Tu vais, tu vais ver, vês a equipa e está lá, duas semanas, pronto. Já foste, está ganho, bota e brita, pronto, siga, e dá-se-lhe uma luz, ou oh, oh, esse utilizador ele aparece no Atrick, no dia do jogo, observa a tua equipa, observa a dele, muda duas, três peças e vai-te surpreender e eu uso muito essas táticas e eu isso reparei na, principalmente na sexta porque é o onde é mais usual isso acontecer e eu reparei nesses pormenores, estás a entender? Isso é é, é um detalhe que hum, tu vês a frequência com que te deparas atenção estamos a falar de um num patamar mais baixo, é claro que se, te, se formos para um patamar mais elevado tipo Uh, terceiras, segundas, primeiras ligas na, seleções seleções, é isso acho que seria mesmo o, o desleixo total, mesmo, mas eu, em termos de terceiras, segundas e primeiras ligas é muito raro acontecer pode haver um caso ou outro pontual mas é muito raro, mais, isto é mais nas visões mais baixas em que nós encontramos equipas assim e eu avalio também esse detalhe Pronto, e uh, é, é, claro que isto, isto tudo resumido, mas depois passar esta informação toda para um caderno e, e depois ver os jogadores todos e pronto, claro que isto é tudo muito bonito, mas depois acaba uma hora ou duas ou o tempo que for necessário para tentar perceber o melhor que o adversário vai fazer contra nós. Pronto olha da minha parte é tudo se alguém tiver alguma dúvida estão à vontade para me comunicar por html eu respondo a tudo sem qualquer tipo de problema e aomada obrigado pelo pelo pela oportunidade de voltar a participar e e pá, um bom domingo a todos a continuação obrigado